Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender como que a gente consegue fazer o estudo de variáveis canônicas utilizando o nosso pacote Multivariate Análise. A gente já falou né, sobre várias outras funções em vídeos anteriores, vale muito a pena vocês assistirem esses vídeos. É, eu já ensinei como que a gente instala o pacote, a partir do momento que ele já está instalado, para ativar basta a gente escrever Library e colocar aqui dentro o nome do pacote cultivate, análise, eles dão o um ctrl enter, né, o pacote já está ativado. Para ver o manual, é só colocar uma interrogação, o nome da função, ctrl enter, apareceu o manual ensinando aqui em português, né, de forma bastante clara, para que o pacote serve, como que a gente consegue utilizar ele. É, variáveis canônicas, a gente tem uma função chamada variáveis canônicas, né? É, e clicando em cima dele a gente vê quais são os argumentos necessários para que esse pacote ele funcione. É, nós precisamos ter o nosso arquivo de dados é, para ser feito a manova, né? Que a partir da manova a gente tem informações que a gente consegue obter a, a, o estudo de variáveis canônicas, e a forma como a qual nós vamos configurar o nosso conjunto de dados é a mesma forma como a qual a gente já explicou anteriormente na aula que a gente falou sobre Manova. Então, se ficar a dúvida sobre como a gente precisa né, configurar o conjunto de dados, assista a aula que a gente falou sobre Manova. É, modelo: a mesma coisa. Na aula da Manova, a gente falou sobre o modelo 1, 2, 3, 4 e 5. Eu não vou falar aqui de novo. É, fator, daqui a pouquinho a gente vai ver o que, que é esse argumento xlab, ylab é o um nome do eixo x do eixo y, que vai aparecer no nosso gráfico cr, né, vai aparecer para a gente a contribuição relativa de cada variável canônica corplot, é se a gente quer que apareça as setinhas lá com as nossas variáveis respostas bty são diferentes opções de bordas no nosso gráfico de variáveis canônicas, ok? Percentagem é um valor que a gente não precisa preocupar muito em mexer aqui. Né? Ele é só para a gente ter é, um maior espaço né, entre as laterais dentro do nosso gráfico em relação aos nossos valores. Né? É, então, se eu colocar um valor de zero um valor muito baixo, pode ser que a gente vai cortar alguns tratamentos. Quando eu coloco um valor mais alto, né, todos os nossos tratamentos, nossos objetos né, Os nossos indivíduos, nossos pontos, eles estarão enquadrados dentro da nossa imagem é, Então a gente tem aqui vários arquivos de exemplo, vou abrir aqui todos eles, vou copiar Vou colar aqui e nós vamos falar aqui sobre cada uma dessas possibilidades de uso da função Então se o nosso experimento é em DIC, tem aqui o exemplo dos dados em DIC Eu não vou mostrar cada um desses exemplos que a gente já fez isso lá na aula da Manova é, e vou colocar aqui dados de IC, vírgula 1, um, vai aparecer aqui para a gente o nosso gráfico de variáveis canônicas, a explicação de cada uma, né, que a gente consegue interpretar então o que está que fazendo, porque um determinado tratamento se de diferencia dos demais. É, e quem quiser saber um pouquinho mais sobre a teoria né, sobre isso, dá uma olhadinha na minha playlist chamado Curso de Análise Multivariada. Se eu ainda não tiver falado sobre variáveis canônicas, em breve eu vou falar. Mas, de qualquer forma, é, nós interpretamos as variáveis canônicas utilizando o mesmo raciocínio que a gente utiliza para interpretar os componentes principais. Então, a forma de interpretação é a mesma, ok? E vídeos de componentes principais a gente já tem aí no canal. É, DBC... Nós vamos carregar o dado de DBC e o nosso modelo vai ser igual a 2. Né? Lembrando aqui que modelo 1 é DIC, modelo 2 é DBC, 3 é dql né? 4 é fatorial em DIC e por aí vai. Então, dql vou colocar aqui modelo 3, né? já apareceu aqui a nossa figurinha de variáveis canônicas, os dados aqui que são muito importantes. É... O que é importante a gente saber? Muitas vezes vocês podem usar isso com o conjunto de dados de vocês e dar um erro. Mas esse erro não está no pacote necessariamente. Né? Ele é um erro em função do conjunto de dados de vocês. Vocês podem ter algum problema de multicolinearidade, se tiver não vai dar certo. O número de variáveis e respostas que vocês estão estudando deve ser menor do que o número de graus de liberdade de, do resíduo de vocês, caso contrário, também não tem como estudar né, o conjunto de dados pelas variáveis canônicas, então pode dar alguns erros aqui em função do conjunto de dados. É, Se o nosso experimento né, ele é em fatorial, eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo de fatorial antigo, eu vou ter que colocar um argumento a mais, indicando o que, é que eu quero que apareça no gráfico. Se eu colocar fator A, dois pontos B, vai aparecer todos os nossos combinações dos níveis do fator A com o fator B, ou seja, todos os nossos tratamentos. É, se eu colocar apenas o A, vai aparecer apenas, né, como vocês podem ver aqui, os níveis do nosso fator A. E se eu colocar fator B, vai aparecer apenas os níveis né, do nosso fator B. O que é, que é importante a gente comentar? Né? Como que a gente vai saber qual que é o melhor a ser utilizado? Uma boa estratégia é a gente olhar a manova. Né? Se nós formos olhar a manova, considerando que é, por exemplo, o método de Roy, nós vamos ver que a interação é significativa. Né? Essa interação é significativa do ponto de vista multivariado, então é mais legal a gente fazer o desdobramento. Né? É, ou seja, a gente considerar que dentro da nossa figura todas as combinações dos níveis do fator A com o fator B. Né? Ou seja, essa primeira opção aqui, A, dois pontinhos, B. Outra opção, pessoal, é nós utilizarmos o experimento em DBC. Né? Então, tem aqui um outro exemplo e o mesmo raciocínio. Né? Nós podemos olhar aqui na manova, verificar como está a significância. A gente teve aqui uma interação significativa. Então, eu posso fazer a dispersão da forma como a gente fez aqui, apresentando a combinação de todos os níveis do fator A com todos os níveis do fator B. Né? Então, aqui nos dados dois a gente tem diferentes embalagens... Seis diferentes embalagens e diferentes temperaturas. Né? Então apareceu aqui o nosso o fator A, underline o, val o valor do nível do nosso fator B. E usando o mesmo raciocínio, né, se fosse para a gente estudar só o fator embalagens, né, que é o fator A, a gente tem aqui as nossas seis embalagens, para se estudar só né, isoladamente o nosso fator B. Só colocar aqui o B. Né? Lembrando que se a interação é significativa, é legal a gente utilizar essa opçãozinha aqui em cima. É, e como a gente já falou, é possível né, personalizar o gráfico de vocês, mudando aqui alguns argumentos que a gente explicou né, aqui em cima. Como o nome do eixo X, do eixo Y e por aí vai. Então é isso, pessoal Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva Compartilha o vídeo aí com colegas de vocês Sempre, sempre a gente está postando muita coisa legal Ok? E fica de olho aí que a gente vai acrescentar Muitas outras funções nesse nosso pacote Cada dia ele vai estar um pouquinho mais completo Então é isso aí, pessoal Até a próxima aula